Olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para você como você consegue colocar mais de um link na bio do Instagram e também vamos mostrar como você pode ganhar dinheiro com esse link que você vai colocar ok se você é novo aqui no canal aproveita e já se inscreva aqui embaixo no nosso canal nos ajuda a chegar aos 13 mil assinantes tá já ative o sininho para ser notificado sempre que a gente postar novos vídeos aqui no canal e não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo porque isso nos ajuda muito ok então bora lá então como colocar mais de um link aqui na bio do instagram a gente já fez um vídeo recentemente mostrando isso a gente recomendou um serviço grátis mas comparado ao que eu vou te mostrar agora não tem na verdade não tem comparação tá olha aqui se você visitar o meu instagram visitei meu instagram eu ponto você vai ver um link aqui que é um link do meu blog né barra instagram e quando você clica nele olha só que legal que aparece uma página desenhada para o Instagram. Se você tiver no celular, melhor ainda você ver, vai ver essa página no formato celular aí, vai ver que ela fica linda. E como criar uma página assim? Essa página eu criei com o template Avenger, o template que a gente acabou de lançar no mercado, tá? Simplesmente é um dos melhores templates, se não. O melhor template para wordpress no momento tá eu e meu sócio uh, carlos lourenço nós criamos esse template aqui e se você quiser saber, saber mais sobre esse template clique no link na descrição desse vídeo que você pode ver vai dar exatamente nessa página você pode ver todas as funcionalidades que tem nesse template, tá? Bom, voltando aqui para a página do Instagram, então como criar fá Bom, depois que você instalar o template Avenger no seu blog, tá? E somente com o WordPress, ou seja, é um template para WordPress, basta você, vem aqui, eu tô no admin do meu blog, tá? Muito simples. Você vai ir para a aba aqui Avenger e aqui vai ter algumas opções, e aqui, olha que legal, tá? Todas as opções estão em blocos, exatamente assim. Cada opção aqui é um bloco e cada bloco você vai colocar o título, né? O link, o link que você quer, então o título, o link para onde vai e a cor do seu bloco. Tá? Aí você pode colorir aqui, colocar a cor que você quiser. Neste caso, este tudo azul e aqui acima vermelho. Então você pode escolher, ó, todos eles, você pode escolher, você pode mover, se caso quiser, tá? Um link para um lado, um link para o outro, ou seja, para baixo, para cima. E caso ó, vou deixar aqui e caso você queira adicionar um novo link, basta clicar aqui no botão. ó, por exemplo aqui, vai vir, você coloca o texto, o link, vou deixar assim e vou colocar essa coisa aqui e vou salvar. Por exemplo, ele não, ele vai me mostrar que precisa de um link. Eu vou colocar esse link aqui só para ter um link, né? Vou voltar aqui e pronto tá e agora eu vou atualizar olha só que legal pronto tá aqui o próximo link tá vamos voltar aqui o que mais dá para fazer eu vou só excluir esse link eu não quero esse link então eu vou clicar aqui e vou remover tirei o link tá para ficar só os outros aqui embaixo ó deixa eu só é encolhe aqui, aqui aqui embaixo olha só que legal você vai colocar a sua imagem que fica aqui, o seu nome que fica aqui, a descrição você pode colocar um texto aqui que vai ficar exatamente aqui. O link né? O aqui é o link das redes sociais. Opa, que é o link das redes sociais? Então deixa eu só diminuir aqui que são os, os links das redes sociais: o YouTube, que vão ser esses daqui: ó YouTube, Instagram aqui do Facebook, deixa eu colocar o Instagram aqui. Ó. Instagram, Twitter, Google e o seu número do WhatsApp para caso a pessoa quiser entrar em, com, entrar em contato com você, ela vai clicar aqui, e já vai dar no seu WhatsApp, tá? Vou salvar aqui para tudo ficar OK. Pronto, tá? A sua página já está aqui. Agora o que que tem que fazer? Depois de criar a página aqui, é só vir aqui em páginas. Por exemplo, criar uma página, colocar no meu caso, eu coloquei Instagram, vim aqui na opção modelo padrão, escolher Instagram Bill e publicar, e pronto, tá? Sua página vai ficar prontinha para o Instagram. Como é que você vai ganhar dinheiro com essa página? Olha só que legal! Essa página ela vem, deixa eu só tirar aqui esse bloco aqui, ela vem com uma propaganda aqui ó, bem pequenininha aqui ó tema o de tá nesse momento tá ter uma hoje mas a gente vai mudar essa chamada aqui tipo tem uma página igual a essa uh, clique aqui tá então você vai poder ganhar dinheiro como fábio você pode se afiliar ao template e lá dentro do template vai ter um vai ter um campo que você vai colocar o seu link de afiliado e e toda vez que alguém entrar na sua na sua página e clicar aqui e se comprar o template você vai ganhar comissão tá então além de você ter uma página linda uma página elegante diferente de tudo que tem no mercado hoje você tem a possibilidade e eu acredito que muitas pessoas vão olhar para eu e falar nossa como é que se faz isso e vão clicar nesse link aqui e vão adquirir o template e provavelmente você vai ganhar a comissão por essa venda Ok então eu espero que você tenha gostado dessa dica espero que você tenha gostado do template eu vou deixar o link abaixo do template logo abaixo na descrição desse vídeo se você não conhece o template clica nele ali você vai dar exatamente nessa página aqui Ok então é isso um forte abraço e até o próximo vídeo até mais